E aí gente, todos muito bem-vindos Eu, Picodonari, cara Hoje eu tô aqui, mano, muito empolgado Dia da mentira, de vez da Super Sam lá Ela tá me ajudando muito Deixa eu contar pra vocês mais ou menos o que que tá acontecendo aí Hoje eu fui né, Entrar dentro do Clash L e acabei clicando Dentro de um baú mágico E olha o que aconteceu, eu vou deixar mostrando pra vocês Sim, sim, eu já vou adiantar aqui o papo Eu ganhei lendária de graça nesse negócio Eu fiquei feliz? Muito Já começamos bem, até aí tudo bem Aí a minha loja foi girar E mano, o que que veio na loja? Um baú lendário, baú lendário por 500 gemas Vocês sabem muito bem que aqui no canal do Abigodon Eu compro geralmente todos os baús lendários Que vem de 500 gemas na loja Pra mim eu compro Até aí tudo bem mano, Tem que colocar mais 80 gemas Pra comprar esse baú lendário E eu vou colocar e vamos comprar hoje Mas eu fui me deparar depois que nas minhas missões eu tinha completado um baú lendário e não fiz vídeo disso ainda Ou seja, no vídeo de hoje, mano, vão ser no mínimo três lendárias Praticamente de graça, não de graça só a que eu vou comprar ali do baú lendário de 500 gemas na loja Mas duas são de graças e a gema também que tinha ali na minha conta eram gemas que eu acabei ganhando em promoção Mano, eu não vou gastar praticamente nada no vídeo de hoje e vou sair aí com três lendárias é sério mano, se existe trollagem melhor do que essa, eu não conheço É sério, eu não conheço Rapidinho aqui antes é do tipo, Clash, eu queria falar pra vocês que eu tô falando um pouco baixo Porque eu tô na casa dos meus pais e tá de madrugada mano E eu não posso falar muito alto na casa dos meus pais de madrugada E eu tô gravando, eu sou meio doido, então aí Agora, já vindo aqui pro Clash... Seguinte, deixa eu mostrar pra vocês O baú mágico eu já abri e já mostrei pra vocês Aqui ó, baú lendário mano Só eu completar esse presente diário aqui que nós consegue completar esse baú lendário aqui E aquele famoso, aquele delicioso Baúzinho lendário na loja Essa loja eu gostei demais, porque mano Golem, corredor, é sério Golem, corredor e baú lendário, tá linda demais A gente vai comprar tudo isso eu não vou comprar as promoções dessa vez aqui As promoções de Páscoa Porque eu comprei na conta do meu irmão até Algumas promoções lá, mas na minha conta Eu não vou comprar não, porque eu sinceramente Não gostei muito, eu achei muito caro O que tá oferecendo, é sério, tudo bem Baú do rei lendário é um baú muito bom Mas eu tava esperando que a última promoção Viesse com 100 mil de ouro no mínimo com um pouco de gema talvez Mano, tá, tá me churuca isso Comenta aí embaixo o que você achou aí da Páscoa, do Clash Royale Das promoções, do desafio Eu achei tudo bem mais ou menos Mas enfim, vamos começar esse negócio aqui eu Vou começar comprando o corredor aqui 10 corredores na loja, muito bom Vou também comprar aqui o Golem, mano Porque Golem é uma carta que eu tô usando atualmente bastante aqui Beleza, gastamos o ali Ourinho eu não tenho tanto, mas eu vou comprar 80 gemas aqui Pra poder comprar esse baú lendário. Pagamento concluído aqui. Conseguimos comprar as 80 gemas. O que aconteceu aqui com o celular? Nada? Beleza. 80 gemas na conta. E estamos aqui com 502 gemas. Beleza, mano. Ó, Conseguimos agora já comprar esse baú lendário sem enrolação. Já desce aqui embaixo. Deixe o seu like. E também se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, cara. Aproveita e passa no meu Instagram. Arroba JV e, ó, e agora, bora ali pro Clash novamente abrir esse baú lendário por 500 geminhas. Bora abrir aqui então, mano, papo 500 gemas compradas. Vamos ver que lendário a segunda lendária do vídeo de hoje, mano. Que empolgação! Spark. Agora eu acho que eu tô entendendo o dia da mentira. Agora eu tô entendendo a trollagem. Tá ah, bom, a primeira lendária pelo menos foi Bruxa Sombria Spark eu vou conseguir colocar no nível 2 agora Eu tenho uma sorte muito grande nesse jogo Quando se diz respeito de lendária Por quê? Mano, todas as lendárias que o pessoal geralmente xinga muito Lava Hound, Dragão Infernal, Spark São lendárias que vêm pra mim com muita dificuldade Muita dificuldade As lendárias que o pessoal gosta bastante, usa bastante mano Vem com bastante facilidade pra mim Eu sou feliz por isso, é sério E agora chegou a hora aqui de abrir o baú do clã Porque baú do clã também tem chance de vir lendária, se vir lendária no valor do plano meus amigos, é sério, eu vou ficar feliz demais, 1620 de ouro mosqueteira, beleza, esqueletinhos goblins lancheiros canhão, beleza, morteiro não vai vir lendária, também estaria de sacanagem né mano, se viesse lendária, ia ser o vídeo mais caro do canal do Amigodon e vamos ver qual que vai ser a última carta épica esquerda gigante esse baú veio muito muito michuruca mas tá valendo de graça tá tudo certo bora aqui então coletar esse aqui beleza pegar um carrinho de canhão aqui e vamos conseguir ó desbloquear o baú lendário das missões eu tô louco para ver mano qual baú que vai vir depois porque sério veio dois baús lendários Seguidos Seria muita cagada da minha parte Mas muita cagada da minha parte Se viesse um baú do Rei Lendário Nas missões do próximo baú Depois desse aqui Beleza, então, cara eu Espero que você tenha dado like no vídeo Porque, sério Terceira Lendária Merece o teu like Bora abrir esse baú Lendário aqui Vamos ver, mano Vamos ver, mano Uma lendária para eu ficar empolgado Por favor, Supercell Lava a round Tá bom, cara Beleza Lava a round Já pode ir pro nível 3 Tá Tá bom né, nível 3 entre 5 barra 4, mano Podia vir, sei lá, qualquer coisa Bandida, mineiro, mineiro eu quero muito para me colocar ele pro nível 3 também né Que eu quero começar a usar uns decks de mineiro E mineiro é uma cartinha que precisa estar tá bem evoluída Mas tranquilo, bora coletar aqui Essas recompensas, será que a gente consegue já desbloquear A próxima missão? Eu, eu acho que não, não Se nós tivéssemos completado mais essa missão aqui a gente conseguiria Mas enfim, amanhã eu vejo o que, que vai vir Depois desse baú de ouro Seguinte, já tô em outro dia aqui Mano, porque é sério, fui dar continuidade no vídeo De ontem e o azar começou A surgir do nada, eu comecei a perder uma batalha Atrás da outra, e, enfim, eu pensei Bom, amanhã é começo de temporada Ou seja, vai resetar aí E a gente vai conseguir outro baú E tem possibilidade de me lendária nesse outro baú Que é o baú da temporada, não que eu tenha Conseguido muito troféu, coisa que e assim ó, só um milagre mesmo pra vir lendária Mas vai que vem né Eu vou fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui E vamos depois tentar batalhar né Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa Porque tava triste a situação ontem Seguinte mano, já tô aqui dentro do Clash eu consegui 4.111 troféus Não é muito, mas mano Se eu tivesse focado o Clash Rider esse mês Coisa que não aconteceu, eu fiquei praticamente um mês todo Sem jogar eu teria conseguido, eu acho que desafiante 2, eu acho, mas eu fiquei meio decepcionado, aí tava um pouco triste com o Clash Royale, e eu parei de jogar e consegui 4.111, eu achei bastante até pelo fato de que eu não joguei muito, mas vamos abrir aqui o baú e tomara que venha a lendária desse negócio, vamos abrir aqui, vamos ver mano, tá travando o negócio, ah, tristeza beleza, 1.929 de ouro, isso é bom, canhão ou flechas, mano, eu vou pegar aqui a flecha não vale mais a pena upar porque ela chegou num nível que eu consegui Matar horda 13. É basicamente isso que eu uso a flecha. Então eu vou pegar o canhão mesmo não usando. Beleza? Gangue de goblins ou bárbaros de elite. Eu não uso bárbaros de elite, então eu vou pegar aqui a gangue de goblins. Mesmo querendo pá, não veio lendária, mas tranquilo, ó. Valkyria ou executadores Eu vou pegar. Ele é detetador, acho que daí eu vou conseguir Upar ele pro nível 8 Já a Valkyria, né, ela já pode ser o aí Vamos ver qual que vai ser a Épica, Balão ou Príncipe, moleque É sério, 11 cartas E eu gostei pra caramba disso Mas não tô usando bastante agora o Príncipe mais o Balão vai ser mais fácil upar Então eu vou pegar aqui o Balão Porque também é uma carta Épica muito boa Quase nível 6, uma cartinha, ô miséria É sério, não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu Mas toda vida que a gente vai ganhar uma carta Que dá tá pressão, parece que a é Supercell Dá uma quantidade sempre Menos, que é pra tomar um pá, mano Mas tudo bem, tranquilo A gente vai abrir também esse baúzinho de prata aqui Aquele baúzão michuruca, né, como sempre Vamos botar esse baú aqui pra abrir E vamos ver que deck que a gente vai usar Pra começar a subir troféus nesse negócio Mano, eu vou tentar, já que é começo de temporada, Usar esse deck aqui de Golem Double Prince Eu não sei como que ele tá se comportando no meta direito Né, já que eu falei pra vocês é que eu fiquei esse mêsão todo Praticamente sem jogar Clash Royale Mas vamos ver se ele tá funcionando bem ainda Começo é de temporada, a gente sabe que a gente sempre pega uns caras super upados Tipo eu, quem é nível 10 <risos> Mas vamos ver, talvez esse nível 10 que tem as caras upadas O Kaique do Clan Last Avengers Beleza, cara A gente vai começar aqui esperando Ver que se o cara vai começar ou não Se ele não começar, a gente começa Mas, pelo menos, ele não quer começar Ele já mandou uma boa sorte Aí Eu vou começar com o meu Baby Dragon Aqui de trás E vamos ver Quem que ele vai viver de Mago Elétrico Tranquilo, cara Tranquilo Você que sabe, entende? Acontece é sua Você usa a carta que você quiser Beleza? Beleza? Bate mais uma Ai, mano, meu celular tá travando demais Pelo amor de Deus O cara já vem de P.E.K.K.A É sério, P.E.K.K.A Tô ferrado, alguém tem dúvidas disso? Alguém tem dúvidas de que eu tô muito, mas muito ferrado nessa partida? Eu vou ser obrigado a usar o Golem aqui, porque é sério, mano, é sério. Eu, eu, eu, mano, eu, eu tô numa tristeza, eu tô numa tristeza que você não tem noção. Eu, eu tô sentindo, eu, eu tô sentindo que vai dar muito ruim pra mim aqui. Tô sentindo que vai dar muito ruim aqui pra mim. Mas beleza, cara, eu conseguindo matar ali, aquele negócio, tá valendo. Bora matar isso aqui aqui Bora matar aqui Tranquilo, não vou gastar mais ele Tira o cara, deu bastante dano Só com o Mineiro Porque ele não conseguiu chegar na minha torre com a Peca e Nem com o mago elétrico dele Mas tá valendo, cara Tá valendo O problema é que eu tá travando demais, cara Que raiva que tá me dando já Meu Deus Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá Mano, se eu conseguir ganhar essa partida, é sério, eu fiquei muito em silêncio aqui Porque eu tava quase perdendo a partida É sério, o cara vai atacar o príncipe Nossa, mano, ele vai perder essa partida Esse cara, ai, tá então, bem é sério Eu tô com muita raiva, porque o meu celular tá travando demais Mas ele tá travando muito, cara Se eu ganhar, nossa, mano, se eu ganhar isso aqui Mano, eu não acredito que eu vou ganhar Essa partida, é sério eu, eu Mano, quase três coroas na cabeça desse infeliz! Kaique, tu achou que tu ia aonde com isso, cara? É sério, eu não entendi a tua. Tu achou que esse teu mineirinho ia levar minha torre? Mano, não tá muito enganado. O celular pode estar travando, mas eu vou ganhar essa partida, vai ser agora, mano. Ufa, conseguimos aí. 4.030 do o celular tá travando que nem um louco. Mas deu certo Cara, pra finalizar esse vídeo aqui Eu não vou nem chamar mais uma partida Porque eu sei que tá travando o negócio Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar um baú Do Rei Lendário, mano Já que a gente ganhou muita lendária de graça hoje É sério Eu queria muito que o baú da estratégia Lendário, mas não veio e a gente vai Comprar aqui, por final O baú do rei lendário aqui, 32 gemas Essa promoção aqui que tá meio amixuruca Mas vamos comprar para ver qual lendário é que a gente vai ganhar Nesse negócio mais lendário mais caro Daí vale a pena, calma aí, deixa eu tá Gravando mesmo, like que medo Comprei aqui, pagamento concluído, mano, vamos ver qual lendária que vai ser? Não, é, é um baú lendário, né? Um baú que vem várias cartas Então assim, 4.200 de ouro, muito bom Tô precisando de orinha aqui na minha conta Bombardeiro ou arqueiras? Mano, arqueiras porque... É, arqueiras assim é, é top, né? Beleza é, bo... <risos> Torre de bombas ou foguetão, mano Foguetão obviamente porque eu não gosto de torre de bombas Vamos ver aqui, bola de fogo ou ariete de batalha. Eu vou pegar a bola de fogo porque tá mais perto de seu opada. Tranquilo, né? Golem de gelo ou cura. Obviamente, golem de gelo. Golem de gelo é uma carta legal também. Aqui, ó. Goblins ou morceguinhos. Deixa eu ver Mano, eu vou pegar os goblins Porque morceguinhos eu já tenho aí pra upar E o goblins não Ah, veio o príncipe novamente, cara Fiquei feliz com essa eu vou pegar o príncipe mesmo A bruxa tendo mais, né, mais perto do seu upado Porque eu uso bastante o príncipe, né? E o meu deck aí Ele tem príncipe e vai me ajudar pra caramba Porque 23 é muita coisa Príncipe nível 6, mano Quando eu conseguir colocar, vai ser monstro Beleza, agora vamos ver a lendária desse negócio, bicho Vem lendária boa, vem lendária boa Ai, delícia, mano do céu Oxi, mano, o mineirinho, mano, vamos conseguir colocar ele aí no nível 3. Mais um mineirinho pra conta. Vamos pegar. Ai, mano, agora eu fiquei feliz. Só porque eu pedi. É sério, mano. Eu mereço muito like de vocês. Porque esse vídeo é. É, foi muita lendária, muita coisa boa e eu tô feliz, mano, tirando o celular like, tá travando Que nem doido, valeu muito a pena Tudo que a gente fez nesse vídeo Eu peço desculpa a vocês pelas gambiarras, pelo cenário improvisado Enfim, pelo celular tá travando um pouco Na parte da gameplay ali, mas eu espero Que você tenha gostado desse vídeo, sinceramente eu gostei Bastante porque foram muitas lendárias Muitas conquistas, muitas vitórias Eu estou feliz demais por isso, não esquece Cara, de deixar muito like aqui embaixo E também se inscrever no canal se você não for inscrito Não é mesmo? Passa nas minhas redes sociais Vou deixar aqui, ó, arroba já também junto é nós, um beijo imenso no coração de cada um de vocês e valeu!